Hey, hey, detetives e ninja, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, que isso? Não quero. Sai, para! Tanto anúncio pra mim. E hoje, gente, eu estou aqui com Call of Duty Mobile com o JR Martino nível 11. Que isso? Vamos ver aqui qual eu vou jogar. Muito jogador. Ou eu jogo Barry Holly Eu vou muito jogador, gente Vai, demônio, eu não sei o que fazer Aguardando partida Gente, esse jogo eu já comecei a gravar Já, já joguei várias partidas aí, ó eu Sou nível 11 Cadê eu? eu? tô em qual grupo aqui? Eu tô num grupo azul Contra o time vermelho E agora vamos ver Bom, eu diminui o áudio do jogo porque Porque o bagulho é louco, gente vamos. Tenho mira automática, não tenho... mira automática não, tiro automático Que isso? O que, que eu tenho que fazer aqui? Ah, vai começar agora Desativei o áudio do jogo, porque eu não sei o que fazer Se alguém me dar alguma solução pra esse caso Porque se eu aumentar o áudio, estará... Meu Deus, pouca munição como assim? Ui, calma aí meu filho Que isso gente, eu vou morrer, socorro, tô sendo arrombado Meu Deus Pai amado, tem um desfilando aqui ó que isso, gente, tá uma zona de perigo aqui. Ai, meu Deus, eu matei! Ai, eu grudei no carro, morre, diabo! O que, que eu faço aqui, gente? Eu morro logo? Que isso, eu tô matando. Tem um, tem um ali. Que isso, arranha no granada. Ah, morri! Será que eu estou matando? hora da morte uh. Ali tá muito perigoso, gente Cadê? Pra onde eu vou? Eu com medo de ir lá de novo Meu Deus, eu vi alguém aqui Calma, meu, deixa eu matar ele Ele tá invisível Ah, assistência Calma aí, seu filho da puta, tirando em mim Isso, mata meu Deus, tem um lá atrás Tem dois, tem... Ai, meu Deus, tem muito aqui Perigoso, perigoso E aí, gente, eu tenho que ir pra cima Que isso, eu entrei dentro do ônibus Que isso, gente Eu não consigo andar Tá perigoso aqui, muito perigoso Matar esse diabo Ah, vou invadir, gente Dá licença, invadindo aqui Tudo bom, amigo Ai, meu Deus Ganhei assistência Invadindo aqui, meu Deus, não me manda mensagem agora não. Sem munição, joga esse diabo. Oh. <risos> meu Deus, me manda mensagem agora, eu estou gravando. Suas mensagens apareceram na minha tela. Gente, desculpa, eu estou muito ruim, eu sou a vergonha da profissão. Como é que meu amigo está atrás de você e você não está vendo, seu filho da puta? Atirando meu amigo. Meu Deus, tem três aqui. Ah, gente, morri. Que é isso, gente? Eu tô muito ruim, eu sou muito ruim. Já sabe, né? Eu não jogo aqui, eu sou a merda. Gente, tá todo mundo, meus amigos, morrendo. Alguém me atirou daqui, ó. Eu não sei qual arma é boa. Se vocês jogam esse jogo, me adicionem, por favor. Que é isso? Que isso? Que isso, Matheus, dois de vez? Ai, estou muito bom, gente. Eu sou muito bom. Sempre tem alguém me atirando. Meu Deus, tô morrendo. Que é isso? Como é que você passou? Como assim, gente? Parou vitória. A gente conseguiu matar 50. Eu achei que eu fui muito ruim. Câmara de morte final. Me deu todo bugado. Mas conseguiu. Eu aí foi a última pessoa a matar. Chance de páreo o cristal do sonho lendário e mais. Eu matei quantos? Vou te tirar, vou fotografar aqui. Eu fiquei em terceiro com 700 pontos, meu Deus. Primeiro ficou com 3 mil pontos. Como é que eu faço aqui agora né, pra sair? Isso aí, eu quero ir Berry Hawaii, ó. Não, não jogador mais não, eu quero ir. Vou fazer o circo pegar fogo. Vamos para é, a porque o tempo do vídeo está muito pequeno Vamos aproveitar, vamos aproveitar Deve dar pausa Gente, tem algum tem um, um maluco pilotando um avião aqui, cadê? Cadê, gente, a desgraça do avião... Do avião não, do helicóptero, sei lá Não sei, é um helicóptero É um avião... É um avião A desgraça é pilotando um avião bem embaixo de nós Tá, o que que eu faço aqui? Calma, como sempre, nós temos que pular em alguma área. Eu não vou pular aqui. Eu não vou pular aqui e pulei. Não fui eu, gente. Tá indo automático. Deixa eu ver se daqui sou eu. E olha como é que é diferente. Menos esse negócio que é o mesmo paraquedas. Sempre é paraquedas no final, hein? Que isso, gente? Tá automático aqui. Eu disse que eu não iria pular pulei. E aí, amigo... Ah, então ele é meu amigo, gente Estamos em grupo Em grupo Ali tem, tem a, a lista Que é meu amigo É isso aqui é, então não precisa tirar nele Que bom, vocês muito esperto. Tá, vai começar a putaria Eu queria muito ver, se que eles são brasileiros? Pra ouvir o que eles estão falando Meu Deus, eu estou andando Andando de bunda, de ré Calma aí, seu filho. Eu não vou pular daqui, não. Não sei por que eu vim por aqui pra cima. Ah, vai ser assim, gente. Vamos dar de bunda aqui, hein. Que isso? Que isso ali, gente? É pra atirar? Eu vi alguém ali. Gente, qual é o plano, gente? O plano. Poxa, mas tem zumbi. Isso aqui é um zumbi. Não tô entendendo mais nada. Que isso, gente? Tem alguém atirando aqui, hein. Acho que eu levei dano, hein? Ah, tem alguém ali. Você eliminou. Que isso? Já eliminei uma aqui. Eu alguém nessa casa? Tem que andar com um grupo, né? Deixa eu ver. Falta quantos vivos? 84 de 100 vivo. Misericórdia. 81. Amém. Ó, oh, pra você conseguir vencer... Você tem que deixar o circo pegar fogo enquanto você fica escondido, gente. Deixa o circo pegar fogo. A zona vai diminuir. Então vamos ter que mudar de posição. Que isso? Isso que é isso, peguei. Pega tudo. Foi isso, gente. Um raio vermelho aqui. Que mesmo. Gente, volta muita gente. Eu não, eu não sei se eu vou conseguir, não. Realmente eu sei que eu não vou conseguir Tem um do nosso grupo morrendo Onde foi se meter esse diabo? Que isso, tem coisa aqui pra pegar Pega Coisa aqui pra coletar Coleta tudo Sou guloso Não, gente, eu vou morrer, gente Eu tô com medo Ah, já aumentou a vida dele Não, aqui dali é zumbi, gente Você é um zumbi Zumbi não, hein Olha o tamanho da mira, olha o tamanho do meu cu se coloca aqui, meu cu vai ser até maior De tanto arrombado que ele está E olha que nem tem meu cu É pela vida mesmo que me arromba Isso porque eu tô descendo, eu sou uma anta Isso, se joga, filha da puta Paz de vida, jumento Agora sim virou o cu Um círculo Deixa o cabaré pegar fogo Enquanto isso, eu vou aqui fazendo nada Deixa o cabaré pegar fogo. 60, 60. Ah, 58. Vai diminuindo aí, querido, deixa o cabaré pegar fogo. Quando tiver em 5 eu vou. Mira a tática. Seja for equipado. Não sei, pega tudo, coleta tudo. Tem gente do grupo ali atirando eu não tô ouvindo nada nessa desgraça Porque é cheio de problema Que isso, querido? Isso! Pula! Pé de vida! Que isso? Tem o modo zumbi também, mas não vai dar pra gravar hoje, não O modo zumbi Porque eu já tô indo esses dois modos Modo zumbi A próxima vez, se eu gravar aqui Se vocês quiserem Que isso? dona? Pai amado Cristo Jesus, corre! Reza, reza agora Meu Deus, meu filho Você tá aqui ainda? Corre que o... Corre, diabo Corre Corre, diabo Tá de quatro Tá me dando a bundinha, atira Gente, eu tô fora da área Cadê eu, gente? Consegui matar dois. O cara junto comigo fora da área, consegui matar ele. Hein? Foge e atira no cara. Agora como é que eu pego o kit médico aqui? Aqui tem um kit médico. Boa, eu não sabia disso. Eu só vi a caixa médica aqui com a mais. A gente tem que pensar. Mas energia é o suficiente. Que é isso aqui? Eu não sei qual é a melhor arma, ah, não sei Eu não sei de nada Tá, eu vou sair perto de, Dessa negócio azul aqui Pai demônio Eu ando igual um caranguejo aqui Ah, tem que ir pra cima Tem gente perdendo vida Eu tô saindo de perto Ah, agora sim Ah, vou usar Vou usar pra ter a vida máxima Ok, vou sair de perto Ih, meus amigos estão morrendo 43 ainda, gente Olha a sorte que ainda estou vivo Dois amigos morreram Dois amigos não Colega de classe, colega de jogo qual, Não sei Os Dois filha da puta ali, meu Deus Vai sobrar só eu O povo tem que deixar o cabaré pegar fogo Pra depois ir ele vai morrer, gente. Meu Deus, sobrou eu da equipe. Meu pai tá doendo agora. Meu Deus. Vai, vai, vai, vai. Parece a Satanás. Cadê? Eu vou sair daqui. Ai, ai. Meu Deus, eu sou muito burro. Eu vou morrer pela zona, gente. Quer ver? É muito rápido morrer pela zona. Por onde eu tô indo aqui? Eu vou morrer pela zona. Os caras também devem ter morrido lá. Parabéns pra mim. Eu sou muito jumento. Descobri que eu sou muito jumento. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Morri pela zona, gente. Acabou. Matei dois. Morri pela zona porque eu sou burro. Confesso, eu sou jumento. Ai, buceta. Acho que tem alguma coisa aqui, Acender a luz aqui. Acabou o vídeo. Próximo vídeo vai ser modo zumbi. Porque Battle Royale eu não sei não. Imagina jogando Free Fire. Foi todo mundo burro, todo mundo jumento. Todo mundo morreu. Eu pelo menos fui o último a morrer, mas morri pela zona. Subi de nível. Parabéns. Jogar de novo não. Não tenho vídeo desse jogo hoje. Que mensagem é essa aqui? Recompensa é do.. É bom, muito obrigado. Eu mereço, eu mereço. Eu morei por morrer pelas ondas.